E aí pessoal, beleza? Aqui é o seu todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. O seguinte, rapaziada, nesse vídeo eu trago pra vocês um videozinho que vocês vão gostar muito, porque é que não tem qualquer, né mano? Eu fiz uma votação aí na comunidade, pra você que não acompanha, acompanha a comunidade lá. E a votação pegou 101. É, 105 votos. Até eu me surpreendi com esse tanto de voto. E a maioria do voto foi 45%. Você tá aparecendo aí na tela, 45% aqui no Letem com Walker. Eu vim gravar aqui, né, mano? E conversei com o lá. Ah, mano, é humilde pra caralho. E daí já ajudou nós aqui nos itens aqui. Ajudou nessa arminha aqui. É, 365 dias. Ajudou nessa arma aqui. E nesses cupom aqui, né, galera? Que é 20 milhões de cupom. É, 20kk de cupom. Basicamente, nisso aí, né, mano? Agora eu vou estar upando a continha aqui Pegando um FC bom, né, galera? E vocês me falem mano, o que eu tenho de evoluir aqui, ó E eu vou fazer mais aí pra vocês Beleza? Volt, tudo mais Agora vamos colocar essa arminha aqui Hein, lembrando, né, ele também me deu o pet da Fênix agora fui pra 600k tem já abriu o patch da Fênix aqui, hein abrir o pet da fênix aqui o link está na descrição aí beleza para você vir jogar entra aí mano vamos jogar aqui e galera se vocês curtir mano deixa o like beleza vamos bater uma quantidade de likes muito legal aqui um exemplo assim ó é 150 likes demorou mano ó pra você ver quantos atributos eu já peguei não pode falar. 2k mano já, de atributo. Que tipo assim ó aqui os atributos é, é bom né mano mas aqui eu acho que não é mais atributo que resume muito não mas enfim, ó, vou abrir isso aqui Agora eu preciso de um óculos, né, galera? Arrumo um óculos aqui daqui a pouco Ah, vou mostrar as coisas que eu upei aqui pra vocês Ó, upei as cartas, beleza, galera? Fala assim, atualizei elas Também upei pra nível 8, atualizei todas Ah, menos essa daqui, ó, tranquilo Coloquei o Totem 15 e... Tô upando isso aqui, esse negócio aqui que eu nem tô ligado Mas eu tô upando, aí, ó Tem no mim noção, mas eu tô upando aí, né, mano? Tô upando, quer ver o Totem Pra resumir nisso, né, mano? Tô upando o Totem Vamos ver, né, o que, que vai dar, eu acho que vai dar muito FC Lembrando, né, galera, as cartas Dá muito FC também, eu peguei aqui Esse negócio aqui, ó, liberei essas conquistas aqui Daí completei tudo, vai dar 79% mano. Ok, as pérolas estão Assim, né, por enquanto Agora eu vou poder comprar umas pérolas melhor Chamar a galera também para ir, quer ver Como que eu posso dizer Estância, né, mano Chamar a galera pra ir estância, pra gente pegar umas coisas boas Vou colocar o pet aqui, beleza. Posso vir aqui, tirar a batalha, instaurar. Agora que vem aqui, coraçãozinho, hum, tranquilo. Vou colocar aqui, sair pra batalha, beleza, né, galera? Ó, ah, tô com 60... 60k, 60k, né? É, 60 mil de 600 mil, acho que é 600 mil. 600 mil, é beleza vamos ver o que vai dar aqui um em pvp só para ver aqui minha comenta os tem beleza galera saiu assim né mano o cara já jogou o cara mal ruim nossa também me, me mal aqui do lado do cara acabei tá me lascando Oh, mano, por que eu tô tão fraco assim? Ah, tá. Nossa, eu tô moscando aqui. Tem de upar muita coisa nessa conta, por isso que eu tô morrendo assim. Beleza? Calma, carinha. A gente vai ainda ter nossa revanche aí. Daí eu vou te ensinar que, vê, que não se mexe com o menino Tietchan. Daí, eu ensinar pra você. O cara tá pensando aqui que é o upar do momento? Então aguenta aí que você vai ver, então. Que, que eu vou fazer aqui aproveitar que né, ganhei esses cupom ou para minhas coisas mano tá precisando para que ver a roupa aqui por doce. e o chapéu pro doce também né mano e o escudo para doce vou comprar uma super pedra aqui Beleza, né, galera? Coloquei mais duas aqui, né, mano? Agora o que que eu vou fazer? Usar esses pilos aqui. Vou tirar aqui mais dois. Beleza, galera? Ó, agora o que que eu vou fazer aqui, mano? Coloquei tudo mais duas, né? Como eu disse pra vocês. Agora vou ver aqui a figura. É, vou ver se tem figura pra ativar. Tem essa daqui. Já, não tem nenhuma. Vou tentar pegar um min... é, pelo menos um milhão nesse... se tem aqui agora, né, mano? Primeira evolução assim. Vou pegar um kk, Tá bom, já dá pra fazer alguma coisa Não, Beleza? Já vem mais figura pra gente ativar aqui Tranquilo, vou ativar isso aqui tudo, né, galera? Vou dar uma acelerada no vídeo aí pra ativar The wires. When I close my eyes, disconnected until. I fired Been counting one to ten, I'll be back when you beg. I see, yeah, I see you go down, yeah, I see you go down. Yeah, I see Yeah, I see you go down, yeah, I see you go down, and I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 Fire, I know you keep me Flames and fire. you me. It's just Aí é beleza galera, consegui pegar, quer ver? 1 milhão de FC aqui, mano. 4K de, de ataque, 3K de defesa, 3k de atividade, 3K de sorte. E 47 mil de vida. Que ainda não tem colar Vou botar no montaria aqui. Então galera, vou aqui pra colocar. Eu dei uma aqui né, na conta. Como quer, Ficou. Ficou bem bonita mesmo. Gostei pra é. Agora eu vou aqui para colocar gold na roupa e no chapéu. E deixa o like, mano. Esse videozinho aqui foi top, galera. Eu peguei um FC muito bom aqui. um milhão e 300 já tô de FC, mano. Nível 39. <risos> <risos> É, esse é a viciência que eu tenho, galera. Eu nem vou cortar essa parte. O mano vai pro Mandemão. Ó, ah, deu gold aqui, deu sucesso. Dá pra pro Mandemão, rapaz. Tá certo. Beleza, não deu pra pegar muito FC, mas é. Eu, porque eu não tenho ainda colocado composição nelas, né mano? Mas ó, de atributo eu tô com 4 mil já, quase 4 mil. Levo 39 tem noção, né mano? eu o que eu posso fazer aqui. Ah. Acho que eu vou ficar com esse vídeo por aqui, galera. Que eu... tem coisa pra fazer aqui, mano. Mas eu vou fazer offline. Se vocês quiserem mais vídeo, deixa o like. Vamos bater a meta que eu coloquei. 150 likes, por favor, beleza mano? Espero que vocês tenham gostado de coração mesmo. E como que é a conta tá galera? Tá gold que ver né? na arma aqui, né, mano? Um gold aqui no cha... na roupa, gold no chapéu. Mais 12 aqui no escudo. Que eu tenho que colocar avanço no escudo aí. E mano, sempre, ó lá. 1 milhão e mil de FC. 4K de que 4K de atributo, 84K de vida, né mano. O treino, ó, como que tá Olha aí. As cartas, como que tá, galera. O totem tá assim. As pedras estão assim né mano, fugura, tudo ativado, ativei tudo tudo galera Deixei nenhum mano. Só das armas ainda tá faltando Mas isso aí daqui um tempo Beleza? Olha o tempo aí ou dei uma roupadinha nele Batismo não estou usando nenhum outra marca vai liberar só quando eu pegar mais level Mas basicamente foi esse o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixa o like se inscreve no canal se for novo Ativa o sininho de notificação para estar tá recebendo novos vídeos aqui do Tem Walker. Quer jogar o Tem Walker? Link na descrição. Espera 5 segundos, beleza? Clica no link. É, vai te levar para um anúncio. Espera 5 segundos para um o anúncio e entra no Walker, beleza, mano? Só fazer isso. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Um abraço do senhor Tietchan e falou!